Eu sei que você está procurando a correção da prova de matemática da LMG. E eu tenho uma notícia boa, você acabou de achar. <risos> Opa, eu sou o Renato e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou fazer a correção da prova de técnico de apoio legislativo, gabarito 1, da prova da LMG. Vamos começar aqui, ó, papel e caneta na mão, mas, galera, antes da gente começar, eu preciso te ensinar... A tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP? Primeira coisa, método MPP é o nosso método de ensino, método matemática para passar. E tríade do método MPP, pessoal, são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar matemática em menos de seis meses e passar no concurso mais rápido. Então, vamos lá fazer essa tríade do método MPP. Olha só, a primeira técnica e por que eu estou te ensinando isso. Porque a aula inteira, nessa correção inteira, eu vou usar essas três técnicas. E como é uma correção de prova, a gente vai direto resolvendo a questão da, maneira, da melhor maneira possível. Beleza? Primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui, família, é onde você aprende a interpretar o problema. Aqui você aprende, deixa eu acertar aqui. Pronto. Agora foi. Agora sim. Show? Show do milhão? Deixa eu acertar aqui o suporte. Aqui é onde você aprende a interpretar o problema. E por que o nome é método dos 50? Gente, uma vez que você aprendeu a interpretar, você já tem pelo menos 50% do problema na mão. Tá? Já a segunda técnica é a técnica R, que aqui você aprende a maneira correta de estudar e como resolver o problema de forma mais rápida. E o que é R? Estudar Revisar e exercitar, beleza? E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20%, /80. 20 do tempo a gente está na teoria no nosso curso e 80% no exercício. Com isso, você tem muita prática e consegue bater o olho para dar questão já saber o que ela está pedindo, beleza? E assim você destrava a sua aprovação. Show de bola? Vamos lá começar agora, que eu já te ensinei tudo que a gente vai usar. Vamos começar. Eu vou sair aqui e vou deixar só a tela aqui para a gente detonar. Vamos lá. A partir de agora, questão 31, prova tipo 1, aí você vê qual foi o tipo da sua prova, tá bom? Para acompanhar, mas no final das contas muda a sua ordem, tá bom? Vamos lá, ó, Foca na resposta. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você precisa usar o método 250. O que, que é o método dos 50, família? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Pedro e Marta discutiam sobre a prova de matemática de certo concurso. Uma das questões apresentava o seguinte anunciado. O número, está aqui o número, possui 80 divisores naturais. Qual é o valor de x? Marta prontamente respondeu. Simples, basta adicionar um aos expoentes e, em seguida, multiplicá-los. Assim, o valor de x será igual a 3. De acordo com o diálogo acima, é correto afirmar a ah, Marta estava correta, já que o valor de x é 3. Marta, galera... Antes de tudo, primeira, primeira coisa, eu subliei, né? o método 50 é sublinhar para interpretar. Eu subliei, eu já vi que a questão está falando de total de divisores. Total de divisores. Show de bola? Eu já vi, eu subliei e já vi que a questão está falando sobre o total de divisores de um número, divisores naturais. Técnica R, isso daí a gente ensina até no nosso curso Matemática Básica, como achar o total de divisores. É exatamente isso. Você soma um aos expoentes. Exatamente o que ela falou não está de todo errado. tá Aos expoentes. E multiplica. Aí vai dar. Show de bola. Mas tem um porém aqui, família. Soma um aos expoentes e multiplica. Mas tem um porém aqui. Porque <risos> sempre tem um porém. Não, qual é o porém? O número é esse aqui. ó O número é esse. Vamos resolver. N igual... 2 elevado a x, vezes 4 elevado a 3, vezes 5 elevado a 4. Primeira coisa, aqui os números devem ser fatores primos. O que, que é fator primo? Esse é número primo, né? 2, 3, 5, só esses. O 2 está ok e o 5 está. Mas o 4 não é primo. Então, antes de eu resolver, eu vou ter que mexer aqui. Ó. Vai ficar 2 elevado a x, vezes... Vou fatorar o 4. Se você fatorar o 4, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. Show de bola. Então, o n vai ser 2 elevado a x vezes, aqui propriedade de potência, você multiplica, 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 4. Ah, agora tá tudo em base, mas olha só, o 2 aqui, galera, tem que ficar uma coisa só, não pode aparecer duas vezes. Como é que você faz na propriedade de potência? Ó, bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar como, galera? base iguais, expoentes iguais, perdão. Você tem uma multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes. Então, o valor do n vai ser 2 elevado a x mais 6, vezes 5 elevado a 4. Esse é o valor do n. Tá? Tem que fazer isso tudo antes? Tem, senão não resolve. Tá bom? Agora, o que, que você vai fazer, galera? Você vai somar um aos expoentes e multiplicar. E aí, isso vai dar 80, porque para você achar os divisores naturais de um número, você deixa ele na forma fatorada só com o um número primo aqui, aí você soma 1 um a cada expoente e multiplica. Então, vamos somar um ao primeiro. Qual o primeiro expoente? Né? X mais 6. Então, vai ficar X mais 6, mais 1. Vezes, qual o segundo expoente? Né? 4, mais 1. Vou botar até entre parênteses. Tá? Isso vai ser igual a 80, porque quando eu faço isso somo 1 um ao primeiro expoente, somo 1 um ao segundo e multiplico, dá o resultado, a quantidade de divisores naturais, beleza? Isso daqui fica x mais 7, 4 mais 1 é 5, vezes 5 igual a 80, show? 5 está multiplicando, vai para lá dividindo, então fica x mais 7 igual a 80 dividido por 5. Quanto dá 80 dividido por 5? Tá? 16, show de bola? Aí, família, o que, que acontece aqui? Eu vou trazer para cá, para você acompanhar. 7 está somando, vai para lá diminuindo. Então, x é 16 menos 7. Qual é o valor do x, galera? 9. Maravilha. Esse é o valor do x. Show de bola? Agora sim eu tenho o valor do x. Então, agora eu vou ver qual é a resposta correta. Letra A. Marta estava correta, já que o valor de x é 3. Não. Já vimos que o valor de x é 9. Marta não respondeu corretamente ao somar um aos expoentes. Não, isso daí está certo. O correto seria subtrair um. Opa, está errado. Marta não respondeu corretamente, já que o valor correto de x é 9. Correto. Marco o V da vitória, letra C. Show de bola? Zero trauma, V da vitória, na letra C. Bora com tudo. Partir para a próxima. Vamos lá? Olha aí, ó. Método 250, sublinhar. Para interpretar, assim, você consegue interpretar as questões. Vem comigo! Observe a seguinte sequência de ações a serem executadas exatamente na ordem proposta e responda. Encha um balde com 2 litros de água. Despeje toda a água contida no balde em tanque inicialmente vazio. Encha novamente o balde com 0,0 de água e despeje tudo no tanque. Retire 6 decilitros de água contida no tanque. Enche o balde com 1.600 de água e em seguida despeja metade no tanque. Após todos os procedimentos realizados, exatamente na ordem proposta, o volume de água que estará no tanque, olha só, ele quer o volume de água que estará no tanque em decímetros cúbicos será igual a... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Família, isso daqui... Tá ligado? A parte de sistema legal de medidas. É você transformar ali, tá legal? Então, já interpretei sistema legal de medidas. Tá? Partezinha de sistema legal de medidas. E ó, vem comigo. Técnica R diz o que pra gente, galera? Técnica R. Técnica R fala pra gente que... Opa, vamos lá. Técnica R fala pra gente, transforma. Vamos ter que transformar. E olha só, você tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque ela está falando o tempo todo de que, Ah, o balde, tanque, mas ele quer o tanque, tá? Então vamos lá, deixa eu sair daqui. Eu vou botar balde, o que for balde, eu vou botar do lado de cá, para a gente conferir. E do lado de cá eu vou botar o que for do tanque. Show de bola. Balde tanque, porque é o tanque que nos interessa. Então o que, que ele fez primeiro? Encha um balde com 2 litros d'água. Então, ele veio aqui primeiro e botou 2 litros d'água no balde. De, aí, depois, ele faz o quê? Despeje toda a água contida no balde em um tanque inicialmente vazio. Opa! Ele pegou aqui, ó. Ele pegou esses dois litros e jogou todo no tanque. Então, o tanque ficou com 2 litros. Beleza? Deixa eu botar aqui tanque para ficar certinho. Beleza, tudo lindo. Aí ele vem e diz aqui pra gente, ó. Encha novamente o balde com 0,037 decâmetro cúbico de água e despeje tudo no tanque. Então o que, que ele fez? Ele pegou 0, deixa eu botar aqui, de roxo. Ele pegou 0, aqui tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 36 decâmetros cúbicos correto? botou no balde e jogou lá pro tanque mas galera, presta atenção numa coisa eu quero a parada em decímetro cúbico decâmetro cúbico não vai me ajudar então o que, que eu vou fazer? eu vou passar decâmetro cúbico para decímetro cúbico como? tabelinha que homem danado, muito descuidado com as mulheres, tem uma macetinho que a gente ensina que homem, que meu amigo, o professor Tiago Nunes. Se você não conhece, procura aí no YouTube o professor Tiago Nunes. E segue também que tu vai aprender muita matemática com ele. Ele inventou, ó. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Só que ali eu estou ao cubo, então eu vou botar todo mundo ao cubo. Show? É tudo a mesma coisa. E agora? Você está no decâmetro. Ó, você vai do decâmetro para o decímetro. Ou seja, sempre que você estiver indo nessa direção, é frente. Ok? Sempre. E aí, você vai esquecer a casa que você está. E vai somar os expoentes aqui. Tá? 3 mais 3, 6. Ou seja, você vai 6 casas para frente. Então, você vai 6 casas para frente. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui, galera... Na real, são 3,6 decímetros cúbicos. Então, aqui fica com mais 3,6 decímetros cúbicos. Ai, Renato! Agora, no tanque, eu tenho 2 litros mais 3,6 decímetros cúbicos. Família, aí você tem que ter na mente que decímetro cúbico é igual a litro. Então, você pode somar esses valores. No tanque, você tinha 2 litros mais 3,6 ou seja, no tanque agora você passou a ter 5 só somar 5,6 litros porque decímetro cúbico 3,6 decímetro cúbico é a mesma coisa de 3,6 litros. então no tanque ele passou a ter 5,6 no tanque. show de bola por isso que eu tô fazendo essa divisão de tanque balde. Maravilha deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Agora ele vem e diz, ó, retire 6 decilitros de água contida no tanque. Então ele vai tirar 6 decilitros do tanque. Ai meu Deus, é outra tabela. Gente, é tudo a mesma tabela. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Você vai pegar essa tabela aqui de cima, e onde tem o M, você vai botar L. Aí vai ficar, olha que lindo, quilolitro, eclolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Zero trauma. O que você tem que fazer aí para o litro? Ó, você vai tirar aqui dessa bagaça, você vai tirar 6 decilitros, tá? Só que, desse litro para litro, você volta uma casa. Então, pensa aqui comigo. 6 decilitros, voltou uma casa, virou 0,6 litros. Então, você vai tirar aqui, na real, você vai tirar 0,6 litros. Ou seja, você passou a ter 5 litros. Beleza? Beleza? Ó, lembra disso. Vou até botar aqui. Isso daqui é igual a 0,6 litros. 6 decilitros, eu tirei. Então, no tanque agora eu tenho 5 litros. Vamos ver o que ele fez. encha o balde, tu vai encher o balde com 1.600 ml de água. Então, no balde, você vai botar 1.600 ml de água. E já sabe, vai ter que transformar para litro. 1.600, ó, do ML para o litro. Vai dar o quê? 1, um, volta 3, ó. 1, 2, 3. Você volta três casos. Uma, duas, três. Então, isso daqui, na real, é 1,6 litros. Beleza? Então, tu encheu com 1,6 litros. Show do milhão. De água. Em seguida, despeja metade no tanque. Aí, tu vai jogar para o tanque, tu não vai jogar 1,6, tu vai jogar a metade. A metade de 1,6 é 0,8, até R$ 1,60. Gastei a metade, fiquei com 80 centavos Então, tu vai jogar para cá, mais 0,8 litros. E 5 mais 0,8 dá 5,8 litros. Assim, lá no nosso querido e saudoso tanque, ficaram 5,8 litros. Beleza? Maravilha! Aí ele, acabou, aí ele pergunta, após todos os procedimentos realizados, exatamente na ordem proposta, o volume de água em decímetro cúbico será igual 5,8, marco V da vitória. Por decímetro cúbico é a mesma coisa de litro? Então, se eu estou em litro, automaticamente eu já estou em decímetro cúbico, gabarito letra C. Questão é, chatinha, né? Porque tu tem que transformar, prestar atenção, separei balde e tanque para gente detuar. Bora para a próxima, bora lá. Eita, conjuntão, vamos lá, vem comigo, ó. Método 250, o que, que é o Método 250, 50, galera? Sublinhar para interpretar. Então, vem que vem, vamos lá. Determinada pesquisa foi realizada com um adolescentes de certa região com o objetivo de detectar preferências de acessos à internet. Na internet, observou-se o quê? Dos entrevistados, 40% era da política, 55% de conteúdo de humor. 35% religioso, 12% político e humor, 15% político e religioso, 19% humor e religioso, 7% político, humor e religioso. 135 pessoas, lembra disso, aqui não é percentual, não tem preferência por, por quaisquer um desses assuntos. Desejando-se fazer um, levanta, um levantamento estatístico, qual o número de pessoas que preferem canais que oferecem apenas conteúdo de humor? Ah, esse problema é de quê, Renato? Conjuntos. Por que de conjuntos? Todo problema que tem interseção, a gente ensina no grupo dos 5%, o Todo problema que tem interseção é de conjuntos. E aí entra a técnica R, que é a nossa segunda técnica, que diz o quê? Conjuntos, o que, que a gente faz? <coughs> Com 3, monta o diagrama, perdão. Diagrama. Show de bola. Vamos montar esse diagrama gostosinho aqui. Vem comigo. Show, opa, calma aí. Vamos montar esse diagrama aqui. Maravilha. Vou fazer aqui uma. Ah, não. Vou fazer de azul. Vou fazer de verde. E vou selecionar aqui para ficar tudo igual. Copiei. Pá. Vamos lá. Show de bola. Colei, coisa linda. E aí, galera, você sempre vai começar esses problemas pela interseção. Mas olha só, aqui fora eu tenho 135 pessoas aqui, esse é valor, beleza? O resto está tudo em percentual. Vamos lá, a gente sempre começa pela interseção. Interseção aqui eu vou botar, ó, política, vou botar quem é quem, beleza? Aqui é a galera da política... Aqui é a galera do humor e aqui é a galera do religioso. Tá legal? A gente vai começar pela interseção. Qual é a interseção dos três? 7%. Lembrando que é percentual. O que, que nós vamos ter que fazer aí, galera? Ele pediu a, ga a quantas pessoas. Então, olha só. Nós temos que aqui fora são 135 pessoas. Eu preciso achar qual é o percentual que essa galera corresponde. Porque aí eu consigo encontrar o total e quem eu quiser. Mas, para isso, eu vou calculando aqui tudo porcentagem de cada espacinho para resolver. Igual a gente faz numa questão de conjuntos, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Ó, é a política, a interseção dos 3 é 7%. Matei. Aí, ele, ó, eu vou achar 2 a 2. Política e humor é 12%. Então, esse pedacinho ali vai ser 12 menos 7. Quanto é 12 menos 7? 5%. Show de bola? Política e humor. 15% preferem política e religioso. 15% é 15 menos 7. 15 menos 7 dá 8%. Show de bola? Ali já deu 8%. Maravilha. E ele diz que 19% prefere humor e religioso. Então, ali, aquele pedacinho vai ser 19 menos 7. Dá quanto? Opa, ficou horrível. 19 menos 7, deixa eu botar mais para baixo aqui. Esse pedacinho aqui vai ser 19 menos 7. 19 menos 7 dá 12%. Maravilha? Tudo lindo. Aí agora eu vou aqui, ó, vou achar o político. Vou achar esse cara aqui, ó receitinha de bolo. Político. Político são... política é 40%. Então ali vai ser 40 menos a soma desses três valores aqui que dá 7 mais 5, 12, mais 8, 20, né? 40 menos 20. Então, aqui vai valer 20%, tá? De onde veio o 20, Renato? Vou botar aqui para você não esquecer. 8 mais 7 mais 5. Show de bola? Agora eu vou achar aqui o humor, que é 55%. Então, ali vai ficar 55 menos a soma de todos... Deixa eu tirar isso daqui. Daqui a pouco eu vou falar um negócio com vocês. Ali vai ficar 55. Opa, ficou horrível meus 5 e meus toques. Ali vai ficar 55 menos a soma de todos esses caras aqui. Que dá 5 mais 7, 12, mais 12, 24. Então, 55 menos 24. Que dá 31% lá dentro. E agora, eu vou achar finalmente o religioso, que é 35%. Então, aqui é 35 menos a soma desses três caras aqui. Tá vendo? É 8 mais 7 dá 15, 27. 35 menos 27. Show de bola? 35 menos 27, daí vai dar 8%. Maravilha. Tudo lindo, né? Show do milhão, show do milhão. Agora, o que, que eu vou ter que fazer? O 135, para eu achar o percentual que o 135 corresponde, eu vou ter que pegar, somar todos esses percentuais aqui dentro e diminuir de 100%. Ué, Renato, por que diminuir de 100? Porque o total sempre é 100%. Isso daí tem que estar tá na sua mente, ninguém vai falar, tá bom? O total sempre é 100%, beleza? Então, eu vou ter que sumir. somar. Mas tem uma maldade. Olha para cá para tu não perder tempo. O humor é 55%, ou seja, se eu somar todos esses valores, dão 55%. Então, o que, que eu vou fazer? O 135 aqui... Vai, ser, vai corresponder igual a quantos cento Os 100%, que é o total, menos a soma desses caras. Só que eu já sei, eu vou ter que somar todos esses pedacinhos. Mas, aqui já tem 55%. Então, eu já vou botar 55% e pegar esses três de fora. Pegou? 55 mais 20, mais 8, mais 8. Por quê? Eu evito de ficar fazendo muita conta, correto? Então, aqui vai ser 55% mais 20... Mais 8, mais 8. Show de bola? Então, eu vou ter que 135 é igual a 100% menos... Galera, 55 mais 20, 75, mais 8, 75 mais 16, isso daí vai dar 91%. Ou seja, 135 é igual a... 9% do total. Então, isso daqui é 9% do total. Show de bola? Aí, galera, o que, que ele quer encontrar? Ele quer encontrar a galerinha que faz apenas conteúdo de muro. Ou seja, ele quer encontrar essa galerinha aqui, ó. Ele quer encontrar 31%. Você pode armar a regra de 3 e já achar direto. Eu, Renato, prefiro achar o total e depois calcular 31%. Eu acho que a conta fica melhor. Aí fica a seu critério, tá? Vamos lá, então, fazer essa conta. Vem comigo, vamos? Você vai armar, ó, 135 vai estar tá para 9%. X vai estar tá para 100%. Multiplica cruzado, 9X igual 13.500. X é 13.500 divididos por 9. Logo, o valor do X, galera, vai ser 1.500. Daí vai dar... 1.500, esse é o valor do x. Lembrando que esse x é o total. E aí eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar 31%. Então eu vou ter que encontrar... Opa, calma aí. Eu vou ter que encontrar 31% de quem? De 1.500. Quanto dá 31% de 1.500? Como é que faz essa conta? Você vai multiplicar e no final voltar duas casas, tá? Show de bola, que é a mesma coisa de cortar os dois zeros. Você vai fazer 31 vezes 1.500... Essa brincadeira aqui vai dar 46.500, tá? No final, volta duas casas, uma, duas. Quanto dá isso daí? 465. Então, quantos, quantos, quantos fazem apenas isso? 465, gabarito, letra B. Marco V da vitória, letra B. Zero trauma? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Bora lá, quebrar mais uma. Simbora? Olha aí, ó mais uma. Vem comigo, método dos 50. Assim, essa prova, as primeiras questões, pelo menos desse gabarito que eu estou fazendo, que é o tipo 1, as primeiras questões elas foram bem as mais demoradas. As outras não são tão demoradas assim. tá Não é que não ser, é, essas são mais demoradas. Então vamos lá. Max recebe mensalmente seu salário na empresa que trabalha e resolveu poupar mensalmente parte do seu dinheiro de maneira que guardasse valores, obedecendo a determinada sequência em... Progressão aritmética. Opa, já interpretei. Após alguns cálculos, ele constatou que, ao somar o valor poupado no 11º mês com o valor no 19º mês, resultará um montante de R$ 480. Reais. Se somar os valores poupados no 7 mês e no 15º mês, terá um montante de R$ 360. Sendo assim, qual será o total poupado por ele ao final de 20 meses? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu já interpretei, o problema é de PA. Agora, vamos para a técnica R. Técnica R, a gente vai ver que a questão mesmo está trabalhando com termo e soma. Por quê? Quando ele pede... Qual o total poupado em 20 meses? Ele está pedindo a soma dos 20 primeiros termos, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo, vamos, diver... vamos destrinchar essa brincadeira. Vem cá com o papai, ó. <risos> vamos lá. Galera, é... ele diz o quê? Se ele somar o décimo primeiro com o décimo nono, é 480. Ou seja, ele acabou de falar para gente que o A11 é uma PA, né? Mais o A19 é igual a 480. Aí tudo vai começar a fazer sentido para você. E depois ele diz que se ele somar o sétimo, o A7, mais o A15, isso vai dar 360. né O A7 mais o A15, isso vai dar 360. Aí ele quer quanto ele vai ter poupado ao final de 20 meses, ou seja, soma dos 20 primeiros termos. É isso que ele quer. Ai meu Deus, primeira coisa. Para somar uma PA, como é que é a fórmula da soma da PA? A soma da PA ela é desse jeito. ó. É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Você pega a quantidade, pega isso tudo aqui. Opa, ficou horrível. Calma aí. Pega isso tudo aqui. Continua horrível, mas vai assim. E divide por 2. Ou seja, você, para chegar nessa soma, você vai precisar do primeiro... E do último termo, que nesse caso é o A20, tá? Então, antes de chegar na soma, você precisa ter o A1. Antes de chegar lá na soma, você precisa ter o A1 e precisa ter o A20. Para chegar na soma, você precisa desses dois. E como você vai fazer isso? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem para cá. Aí entra o método. Apenas siga o método. Vem comigo. Olha para cá, você tem isso daqui, não tem? Tem essa expressãozinha aqui, que é o quê? É um, acaba se tornando uma, um sisteminha. Aí, provavelmente, você já deve ter visto o quê? Abrindo aqui tudo em função de A1 e razão, e achando a razão, e depois resolvendo. Mas olha só, tem um grande bizu. Para você achar a razão, sempre que for uma PA, e você tiver a fim de achar a razão, Tendo essa situação aqui... Ah, que situação, Renato? Olha para cá a situação que há. É. Esse sisteminha, PA, para achar a razão com esse sisteminha é muito simples. É só diminuir o maior, os maiores dos menores. ó. Diminui. 11 menos 7 vai dar quatro razões e botar a razão. Mais 19 menos 15, dá quanto? 4 e botar a razão. Quatro razões. E também diminuir aqui, ó. Esse é o bizu. 480 menos 360, né? Isso daí vai dar 120. Pronto. Achou a razão sem se estressar. Meu Deus, não acredito. Pode repetir? Claro, amor. Olha para cá. Sempre, sempre ou só toda vez. Só toda vez que você tiver uma expressãozinha assim, sisteminha, e quiser achar a razão, é só tu diminuir, o maior do menor. 11 menos 7. Quatro razões. Bota a razão. 19 menos 15, quatro razões. 480 menos 360, 120. Pronto, agora tu acha a razão. Essa diferença, ela sempre é em razões. Então, aqui vai ficar o quê? 8R igual a 120. 8 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, R é 120 dividido por 8. Qual o valor do raio? Do raio mole, da razão, 15. Então, essa é a razão. A razão é 15. Pô, maravilha. Achei a A razão. Agora, eu preciso achar o A1. Por quê? Se eu achar o A1, eu consigo achar o A20, consequentemente a soma. Tá? É uma questão que eu falei. Trabalhosa essas primeiras. Vem comigo. A partir da próxima já começa a ficar melhor as contas. Porque <risos> eles botaram as primeiras, as mais trabalhosas no início. Agora, vamos lá. Vamos achar o A1. Como? Cara, aí você vai ter que pegar qualquer um desses e representar em função do A1 e da razão. Pode pegar o primeiro ou o segundo. Eu vou pegar o segundo porque ele é menor. Então, você tem que A7 mais A15 é igual a 360. Cara, como se representa o A7? O A7 é o A1 mais 6 razões. Sempre que você quiser representar o termo de uma PA, em função, você representa em função do primeiro termo da razão. Você bota o A1, cara, é o A7. Já tem o A1. Para chegar no A7, faltam... 6 razões. A mesma coisa no A15. Quem é o A15? É o A1. Mais, pô, do A1 para o 15 são 14 razões. Então, 14 razões. Isso tudo igual a 360. Show do milhão. Fazer a divisória aqui, para ficar linda. Então, vamos lá. Agora, galera, é A1 mais A1 dá 2A1. 6R mais 14R dá 20R igual a 360. Opa! Quanto vale o R, galera? O R vale 15. Eu vou substituir aqui. Então, como é que fica essa brincadeira? Vai ficar 2A1 mais 20 vezes 15 igual a 360. 2A1 mais 300 igual a 360. 2A1 Igual 360 menos 300. 2 a 1 igual a 60. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o a 1 é 60 dividido por 2. Qual é o valor do a 1? 30. Show de bola? Achei o a 1. Maravilha. Só que agora eu vou achar o a 20. Como é que eu faço para achar o a 20? Primeiro, quem é o a 20? O a 20 função do a 1 e da razão é o a 1 mais 19 razões, porque, ó, A20, coloco o A1 sempre, mais, quem, galera? Opa, do 1 para o 20, 19 razões, que é a mesma coisa do termo geral, só que mais rápido, tá? Daquela formulazinha que manda você decorar. Quem é o A1, galera? 30 mais 19, vezes a razão, que é 15. 19 vezes 15, quanto dá, galera? Vou fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, Tá? 19 vezes 15 dá 285. Então, o A20 vai ser 30 mais 285. Ou seja, o A20 é 315. Show? A20 é Aí, mas deu conta, conta. É, não tá conta. 315. Vou abrir aqui. Agora que eu tenho o A1, que vale 30. O A20, que vale 315. Não? O A1 que vale 30. O A20 que vale 315. Eu consigo achar a soma dos 20. Como é que é a soma dos 20 aí, galera? A soma dos 20 vai ser o A1, que é 30, mais o A20, que é 315, vezes a quantidade, que é 20, dividido por 2. Essa é a formazinha. Maravilha? A1 mais a N vezes N sobre 2. Mesma coisa. 20 dividido por 2 dá 10. Então, a soma dos 20 vai ser... Quanto dá 30 mais 315, galera? Dá 3,45 Vezes 10, que dá 3.450. Zero trauma, 3.450, trabalhosa, né? Marco V da vitória, letra C. E eu ainda fiz você ganhar tempo aqui, senão daria mais trabalho ainda. Aqui eu fiz você ganhar tempo, achando a razão. Show? Maravilha. Bora para próxima. Aí, é o que eu falei? As quatro primeiras vieram mais trabalhosas e as outras vieram menos trabalhosas, não estou dizendo que são mais difíceis, uma ou outra agora, a partir de agora, que vai ser mais trabalhosa, vamos lá, essa daqui, método dos 50, questão boa, a gente trabalha muito, né? faz muito, vem comigo. Na sequência, a letra 123 será, repara, tem um ciclo, ó. assembleia, assembleia, assembleia, opa, é um problema de ciclos interpretei. Técnica R diz o quê? Ah, Renato, mas eu não consigo interpretar assim, porque no curso a gente te mostra o passo a passo. Isso tudo aqui que eu estou te falando, eu ensino no curso. Passo a passo. Técnica R, galera. O que, que a técnica R diz pra gente, galera? Técnica R diz pra gente que quando for ciclo, você segue esses três passos. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, é, acho o tamanho do ciclo. Vou botar aqui e vou fazendo o tamanho do ciclo, acho o tamanho do ciclo. Segundo, pega a posição né, que ele pediu, vou botar a posição, porque às vezes é a figura, e divide pelo tamanho do ciclo, deixa eu apagar isso aqui, pelo tamanho do ciclo. Tamanho do ciclo, tá bom? E o terceiro, qual é a terceira coisa que você faz? Olha para o resto. Para o resto. E aí você vai ter a resposta. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o ciclo é de 10. Ou seja, isso está se repetindo de 10 em 10. Primeiro já foi, checklist. Segundo, Pega a posição que ele pediu e divide pelo tamanho do ciclo. Qual foi a posição que ele pediu? 123, eu vou dividir pelo tamanho do ciclo. Qual o tamanho do ciclo? 10. Então, eu pego 123 e divido por 10. Vamos lá? Ó, 12, aqui vai dar 1, sobra 2. 23, aqui vai dar 2, resto 3. Maravilha! Segundo já foi, checklist. Terceiro, olha para o resto que vem a resposta. Qual é o resto que eu tenho ali, galera? 3. Maravilha, agora eu vou ver qual letra tá com o número 3. Qual letra tá com o número 3? O S, esse é o gabarito. Letra D, Marco da vitória, zero trauma. Sem, é só isso, questão de ciclo é só isso. Você segue esse passo a passo e detona, tá? Se o resto desse 2, seria S, o resto 4 é e assim por diante. Se o resto desse 0, aí seria a última letra. Sempre que o resto dá 0, é a última letra. Fora isso. Todos os outros você vê. Show? Vamos seguir a nossa brincadeira. Bora lá? Ó, questão muito, mas muito, mas muito interessante. Vem comigo, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Douglas é vendedor de certa seguradora e seu salário é constituído por um valor fixo de 2 mil mensais, além de uma comissão de 200 reais por contrato que realiza com seus clientes. Venda. Assim, seu salário varia conforme o número de vendas que ele efetua no mês. Nessas condições, o gráfico que melhor representa o salário de Douglas em função das vendas em um mês é... Opa, questãozinha de que Função. Função. E aí, técnica R, lembra que... Função rima com substituição. Lembra disso. Função rima com substituição, vai substituir, tá? Substuição. Como assim, Renato? Vamos lá. Eu tenho que achar o salário dele em função da venda. Como é que você faz o salário? Salário em função da venda. Ele tem R$ 2.000 fixo, então se ele não vender nada, ele ganha R$ mil Mais R$ 20,0 reais por contrato de venda, R$ por venda. Então o salário dele é R$ 2.000,00 mais R$ 200 vezes a venda. Show de bola, esse é o salário dele. Se ele fizer zero vendas, ele ganha quanto? 2 mil. Né? Zero vendas, ele ganha quanto? 2.000 mil. Zero trauma. Por isso que ele parte de 2000 mil aqui. Por isso que ele parte de 2000. mil. Então, vamos analisar os gráficos. Parte de 2000, mil, tudo está partindo de 2000 mil aqui. Tá? A letra B não pode ser por quê? Porque ele não vai, aqui é negativo, ele não vai fazer menos uma venda. Então, está fora. A letra C também, porque tem negativo. Aí você fica entre a letra D e a letra A e gera uma dúvida enorme qual das duas vai ser. Galera, você tem que entender que o número de vendas é, é exato, é um número natural. Ou seja, uma venda, duas vendas, três vendas. Ele não vai ter uma venda e meia. Por isso que a resposta é a letra A e não a letra D. Porque ó, zero vendas, 2.000. Se ele fizer uma venda, ele vai ganhar 2.200. Se ele fizer duas vendas, ó, ele vai ganhar mais um pouquinho, 2.400, E assim por diante. O gráfico vai sendo ligado assim. E por que não pode ser a letra D? Porque a letra D, aqui vai considerar que ele fez uma venda e meia, duas vendas e meia. né? E não, o número de venda é um número natural. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 por isso que não é a Show de bola. Gabarito letra A. Maravilha, mas na hora da prova dá dificuldade, né? Ainda mais com aquela prova gostosa de raciocínio lógico. Você vai ver a correção dela, tá? A gente vai fazer também, assim que tiver pronto, a gente vai botar aqui no link da descrição. De repente, quando você tá vendo esse vídeo, já tem. Show? Vamos lá, 37. Vem comigo. método 250. Matemática, todos os assuntos estão presentes dentro do edital, tá bom? Então não tem problema nenhuma passível de anulação. João realizou um empréstimo junto ao seu banco a uma taxa mensal de 1% capitalizados em relação ao mês anterior. Então, é juro composto, ok? Sempre assim. Em 12 parcelas fixas no valor de R$ 404. Reais. Ele tem a possibilidade de que está a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando o valor atual das parcelas ainda a pagar, sem os juros mensais. No dia exato do vencimento da décima parcela, João decide quitar a sua dívida com o banco, então vai quitar tudo. Solicitou ao caixa que realizasse a devida cobrança, no que foi atendido prontamente. Sendo assim, considerando 1,01 ao quadrado igual a isso, foram bons, hein? Nesse dia, qual foi o valor total pago por João? O problema é de juros compostos, né? O problema é de juros compostos, tá? Técnica R diz o que para gente. Cara, você vai antecipar. Então, você vai fazer uma equivalência de capitais, de juros compostos. Você vai antecipar o valor. Então, vamos lá. Para fazer essa equivalência, eu sempre gosto de fazer esse fluxo aqui para a gente entender melhor. Você teve aqui a data zero, né? o valor. Aí teve a prestação 1, a 2, a 3. Aí teve pu, pu, pu, pu, pu, pu, todas as prestações, até que você tenha 10, a 11 e a 12. tá bom A 10 é 404. Beleza? A 11 na data que ela vence é 404 e a 12 na data que ela vence também é 404. O que, que o nosso amigo João vai fazer aqui? O que, que o nosso amigo João vai fazer? O nosso amigo João ele vai pegar o quê? Ele vai pegar essa parcela aqui de, de 11, na data 10 ele pega a parcela 11, Opa, calma aí. Na data 10, ele vai pegar a parcela 11 e vai pagar. E a data, do, a da data 12, na data 10, o que, que ele faz? Na data 10, ele pega essa parcela 11 e volta com ela, um mês, e paga. Na data, a que está na data 12, ele volta dois meses e paga. E como vai ser o valor que ele vai pegar? O valor total, o valor total dele. O valor total dele. Vai ser o 404, que ele vai pagar, está na data 10, né? O resto ele já pagou, deleta. 404 da data 10, mais o valor da parcela 11. Só que o valor da parcela 11 não vai ser, galera, 404. Eu vou ter que pegar 404 e dividir pelo fator, tá? Porque juro composto a gente trabalha com fator. Aqui, ó, vou pegar 404, e como eu estou voltando, sempre que eu estou voltando, eu divido pelo fator elevado ao tempo. Fator elevado ao tempo. O tempo aqui desse é 1. Então, vai ficar 404 dividido pelo fator. A taxa é 1%. Como é que fica o fator, galera? Para achar, o fator é simples. Você pega 100% mais 1%. 100% sempre, né? Porque... A sempre vai estar o 100%. Eu já falo por quê? 100 mais 1 é 101%. E aí volta duas casas vira 1,01. Então você pega 404 e divide por 1,01 mais você vai pegar esse 404 aqui vai dividir também por 1,01, só que agora ao quadrado. ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tô voltando Dois meses. E aí vai dar o teu valor total. Show de bola? Maravilha. É, você aprende que é 1 um mais i, né? o fator. Só que esse 1 um representa o 100. E esse i representa a taxa. Eu acho mais fácil a gente fazer desse jeito. Opa. A gente fazer desse jeito. Tá? Então, vamos lá. Vem comigo. Como é que vai ficar o valor total? Vai ficar 404. Mais. Agora é fazer conta. Ó, dois números depois da vírgula, dois zeros em cima. 40. E 400 divididos por 101. Mais, cara, essa daqui, eles foram tão legais que tu não precisou nem fazer a conta. 1,01 ao quadrado é 1,0201. Acabou. Aí, vamos lá. Isso daqui vai ficar 404 mais, isso daqui vai dar 400, essa conta. E essa daqui, galera, se tu fizer, como é que tu faz? Ó, quatro números aqui, tu bota 4 zeros lá em cima. Vai ficar 404, 1, um, 2, 1, 2, 3, 4, 0, sobre 10, 2, 0, 1. Então, essa conta vai ficar 404 mais 400. E essa conta aqui, se tu fizer, cara, faz em casa. Vai dar aproximadamente 396, tá? Vai dar aproximado. E aí, galera, o que você que vai fazer? Vai fazer essa conta, vai dar 1.200. Qual a opção que está mais próxima de 1.200? A letra B. 1.200,04. Porque ele dá 3,96,1 coisa. Então, o meu gabarito é a letra B de bola. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos para a próxima. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Sublinhar para interpretar. Então, vem que vem. Ó, Pedro foi uma loja de roupas e comprou uma camisa com desconto de 30% sobre o valor anunciado, pagando então o valor de 105 reais pela camisa. Roberto, amigo de Pedro, gastou, gostou e foi à mesma loja, com a intenção de comprar uma camisa idêntica, porém, a promoção havia terminado e o produto estava com o valor praticado antes da promoção. Ao optar pelo pagamento à vista, conseguiu um desconto de 9% sobre o valor praticado no momento. Sendo assim, o valor que o Roberto pagou pela camisa foi igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Porcentagem. Problema de porcentagem. Porque eu sei que o problema é de porcentagem, Renato. Porque está ali, né? Técnica R diz o que para mim a técnica R? Família, presta atenção numa coisa. Essa questão deu um valor. Ó, teve um desconto de 30%, aí o valor foi 105%, ou seja... 105 é o valor com desconto. Toda vez que ele dá o valor com desconto, ou valor com aumento, ele já dá na questão, você usa o macete do VAD. É. O que, que é o macete do VAD? Que, primeiro, o que, que é VAD? VAD é o valor após o aumento ou após o desconto. Tá? VAD, valor após o aumento ou após o desconto. Nesse caso, eu tenho o valor após o aumento. Show. E aí, como é que você vai fazer para resolver essa bagaça? Olha para cá. Como é que você vai fazer? Vem comigo. Você tem o valor do início, valor no início, que eu não sei quanto é, que é o antes da promoção, e você tem o valor com desconto, beleza? Valor com desconto. O que é, que é VAD? Valor com aumento ou valor com desconto? Beleza? Valor com desconto. Valor com desconto é 105, e o desconto foi de 30%. Menos 30%. Show de bola? Aí ele quer, depois ele quer lá, o valor à vista, né? O valor à vista do amigo lá, que tem o valor do início, menos 9% dele. Show de bola? É isso que ele quer no final. No final ele quer isso. Valor do início, menos 9%. Deixa eu melhorar essa letra, que está horrível. Valor à vista, que é o valor do início, menos 9%. Show de bola? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O que é, que é o macete do VAD? Valor com aumento ou valor com desconto? Macete do VAD, você vai usar para achar o valor do início. E é muito simples. Você vai pegar o valor com desconto ou o valor com aumento. Vamos falar do valor com desconto só. Depois eu comento sobre se for aumento. Valor com desconto. Qual é o valor de desconto? 105%. Você vai botar em cima. Você vai fazer uma divisão, na real. Você vai botar, ó, 105 dividido por, né? Sempre isso, o valor do início, ó. Toda vez o macete do VAD é isso aqui. Você vai pegar o valor com desconto, que é 105, vai botar em cima. E embaixo, você vai pegar 100%, que é o total, é desconto, menos 30%. Acabou. Então, isso vai ser 105 sobre... 70%. 105 sobre 70%. Aí você tem que dividir isso. Para dividir, o que você que vai fazer? Sempre nessas questões do VAD, bota dois zeros em cima e acaba o percentual. Sobre 70. Corta o zero. 1.050 dividido por 7, família. Isso daí vai dar 150. Então, o valor no início era 150. Acabou. Fez. Então, não tem mistério. Como é que é o macete do VAD? Vai achar o início. Você vai pegar o valor que é, com desconto, 105, em cima. Embaixo, você vai botar 100, menos 30. Por que ficou menos? Porque é desconto. Se fosse aumento, a única coisa que ia mudar aqui é que seria mais. É o mesmo processo, macete do VAD. 100, menos 30, 70%. Aí você, ó, sempre bota dois zeros em cima, sempre dois zeros, e resolve. Por que os dois zeros? Porque aqui, ó, tu tá dividindo esse cara por 100. Aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar a mesma coisa. Então, tu já bota os dois zeros direto. Beleza? 150. Show de bola? Agora, vamos achar o valor à vista. O valor à vista vai ser o valor do início, 150, menos 9% de 150. Vai ser isso. Como é que você calcula 9% de 150? Você multiplica e volta duas casas. Você vai multiplicar 9 por 150. 9 vezes 150, ó, faz a conta. 150 vezes 9. 9 vezes 0 é 9, 45, 4, 3. Dá 1.350. Volta duas casas, dá 13,5. 150 menos 13,50 dá 136,50. <coughs> Qual é o meu gabarito, galera? Letra C, marco V da vitória, letra C. Zero trauma. Show de bola? Pega aí o macete do VAT, que isso é muito poderoso para as questões de aumentos e descontos, tá? Vamos para mais uma. Mais uma de porcentagem. Estamos chegando aí na reta final. Método 2,50. Sublinhar para interpretar. Então, lete, esqueleto. Sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. vamos lá. Ó, o que, que diz essa daqui, galera? ó Considere certa mistura feita com açúcar e água no total de 200 litros, dos quais 25% são açúcar. A mistura ficou mais adocicada que o desejado. Qual a quantidade de água, olha o que ele pede, qual a quantidade de água que deverá ser acrescentada a esta mistura para que o volume resultante venha a conter 20% de açúcar? Meu... Deus, o problema é de que? Porcentagem Porcentagem Técnica R O que, que diz a técnica R, galera? Técnica R diz pra gente fazer o quê? Cara, deu ali as porcentagens, misturas E mete regra de 3 Vai meter regra de 3 Tá em dúvida na porcentagem? Mete regra de 3 A gente vai meter regra de 3 aí Vem comigo, ó O que, que diz essa daqui? Vem comigo, ó Ó, vamos lá é, você tem um total de 200 litros Onde 25% são açúcar Então eu vou botar aqui Açúcar É 25% Cara, eu já vou achar o 25% É 25% De 200 Já vou achar quantos litros de açúcar eu tenho Galera 25% de 200 Cara, para achar 25% de qualquer valor É dividir por 4 então, esse daqui vai dar 50. Show? É 200 dividido por 4. Achar 25%. Pega o valor e divide por 4. Então, eu tenho 50 litros, vamos dizer assim. E a água, família? Vão ser 150 litros. Por que a água vão ser 150 litros? É simples. Eu tenho um total de 200. 50 é açúcar. 150 é água. A mistura é assim. Correto? Show de bola, show de bola, show de bola. Vou fazer minha divisória para a gente seguir. Vamos lá. Agora, pessoal, é, ficou doce. Aí ele vai acrescentar água. Então, ele vai colocar mais uma quantidade aqui de água, mais água. Correto? Vai colocar mais água. E aí, a porcentagem de açúcar vai passar a ser 20%. Então, repara uma coisa. Ele só vai acrescentar água. Açúcar, eu vou continuar tendo 50 litros. Então, o que, é que eu vou fazer malandramente? 50 litros vai ser 20%. Por quê? Tem que passar a ser 20%, só que eu só vou acrescentar água. Eu vou achar o total. A X é 100%. Vou achar o total. Por quê? Quando eu encontrar o total aqui, ele vai dar mais de 200. E esse valor que der a mais que 200 é a quantidade que eu acrescentei na água, porque é ela que vai aumentar. Show? Aí, o que, é que eu faço? Multiplico cruzado, tuf, tuf, corto zero. 2 vezes x é 2x, sempre pode cortar zero quando tiver em cima, tá? 50 vezes 10, 500. Logo, x passa a ser 500 dividido por 2. x é 250. Maravilha. Qual o valor do x aí? 250. Aí, ele quer essa quantidade de água que entrou essa quantidade de água que entrou vai ser o 250 que eu achei que é o novo total menos os 200 que era o total antigo. Então dá quanto? 50 litros. Acabou, matei a questão rapidinho. Qual é o meu gabarito? Letra C, Marco V da Vitória. Vem de novo comigo. Ó, eu tenho açúcar que é de 20, 50 litros e água 150. Para nova, eu vou ter na nova, na nova, né? Eu vou botar aqui antiga e nova para você entender melhor. Aqui é a antiga. Na nova, pessoal, eu vou ter o total 200 litros mais essa água que vai entrar, correto? O açúcar vai continuar sendo 50 litros, só para você entender melhor. E a água vai ser 150 litros mais essa quantidade de água que vai entrar. Então, o que, que eu faço? Os 50 litros agora, ele vai ter que ser 20% da parada. Eu meto a regrinha de 3 aqui, linda, né? 50 litros, 20%, x é 100. Cheguei a 250, ou seja, o total novo é 250. Logo, para achar a água, vai ser o quê? 250 menos 200. Acabou. 50 litros, letra C. Só para você, só para ilustrar e tu entender melhor, beleza? É isso que aconteceu. Choro, milhão? Deixa eu apagar aqui. Essa é a minha resposta. Zero trauma? Tudo lindo? Bora fazer a última questão. Vem comigo, método dos 50. Vamos que vamos, let's, let's, vem comigo. Ó, em determinada sala, a média de idade dos sete candidatos presentes era 19 anos. Então, média de idade de 7, 19 anos. Um desses candidatos com 25 anos de idade se enganou de sala e precisou ser remanejado para a sala correta. Em seu lugar, entrou outro candidato com 18 anos de idade, que também havia cegelado e estava em outra sala. Sendo assim, pode-se concluir que a nova média de idade do grupo em relação à média inicial... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Média. Técnica R calcula essa média com a ideia da soma, né? Nesse caso aí, quando dá a média dos 7 e tal, calcula com o bizu do S. O que, que é o bisu do S? Vamos lá. Você tem aqui comigo. Vem comigo. Você tem a média primeira coisa, dos 7 no início. Média dos sete que estão lá, contando com o cara errado, né? Como é que se calcula a média? Você soma os 7 e divide por 7. Então, quando tu soma os 7 e divide por 7, isso daí vai dar 19. Aí, o que que tu faz malandamente? Tá dividindo Vai para lá multiplicando. Então, a soma dos 7 é 19 vezes 7, que dá 133. Então, você sabe que a soma dos 7 é... Opa, como aí ficou horrível. Você sabe que a soma dos 7 dá 133. Show de bola. Essa é a soma dos 7. 133. Maravilha. Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa brincadeira. Essa é a soma dos 7. Soma dos 7 dá 133. Maravilha. Agora, pessoal, o que, que aconteceu? <cười> saiu um saiu 1 um com 25 anos e entrou Opa, entrou, não, né? Entrou 1 um com 18, né? 18. Então, como é que vai ser? Eu vou continuar tendo 7 pessoas. Como é que eu faço para calcular a média dos 7? Cara, eu posso pegar a soma dos sete antigos, tirar 25 anos, correto? Porque ele vai sair. E acrescentar 18, correto? Aí, depois, eu divido por 7. Como é que eu faço? Não entendi isso, Renato. Pensa comigo. Para eu calcular a média dos novos, saiu um cara com 25, se tivesse só saído ele, eu ia pegar o quê? A soma dos 7, que eu não sei a idade, menos o 25 que saiu. Só que entrou outro com 18. Então, a nova média vai ser a soma dos 7. Menos 25. Mais 18. Dividido por 7. Poderia contar S7 menos 27? Poderia, mas menos 7? Poderia, mas assim é para você ver. tá Essa é a média. Média agora é essa. Deixa eu organizar melhor para ficar mais bonitinho. Nova média, né? No, opa, deixa eu botar aqui para ficar bonitinho, para você ficar organizadinho. A questão já acabou, tá? Nova média vai ser a soma dos 7 menos o cara há 25 anos que saiu, mais os 18 que entrou. Isso tudo dividido por 7, porque eu continuo tendo 7 pessoas. Quanto dá a soma dos 7, galera? 133. Menos 25, mais 18, dividido por 7. Galera, 133, aí isso daí vai dar ó, 133 menos 25. Vamos fazer? Dá 108. 108 né, mais 18, isso daí vai dar 126. Então, a conta é 126 dividido, opa, 126 dividido por 7. Que dá 18. Então. Show de bola? 126 dividido por 7, que dá 18. Show de bola? E aí? Qual era a média antes? 19, agora é 18. O que aconteceu? Diminuiu exatamente um ano. Marco V da vitória, letra D. Zero trauma, né? Tudo lindo? Show de bola? Fechamos aí. E se você não aguenta mais ficar de fora do concurso, ponto da matemática, quer é com um curso se preparar para todos os concursos, cara, entra agora no grupo de pré-matrícula do curso TRIA de MPP. É o melhor e mais completo curso de matemática pro, do Brasil. Você vai ter matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, todos os nossos cursos de exercícios das principais bancas, um, uma comunidade de alunos no WhatsApp comigo e com o Marcão, para a gente te guiar, vai mandar a tua rota de estudos e tá sensacional. E nós preparamos uma surpresa especial para quem entrar tá nessa turma. Então, o link está aqui na descrição. Entra no grupo de pré-matrícula, tá? Que nós vamos, assim que a gente, você vai conseguir garantir sua vaga antes. Tá bom? Antes de todo mundo. Beleza? Ou então, responde aqui com eu quero, que a minha equipe vai entrar em contato com você. Show de bola? Família, essa foi a correção da prova de matemática da LMG. Espero que tenha ido bem. Prova no início, muito trabalhosa. Depois a gente viu que não, as questões não eram tão trabalhosas assim. Mas muita interpretaçãozinha, questão olhando. Show de bola, né? E a prova de raciocínio está aqui embaixo. Você pode resolver aí, olhar a resolução. Teve umas coisas erradas. Tiveram algumas coisas bem ruins, né? Eu conversei com o Marcão, ele que fez essa correção, mas enfim, fizemos a nossa parte. Tamo junto, pra cima deles, te vejo no curso 3MPP, entra no grupo de espera matrícula Um abraço, até a próxima.